Olá, tudo bem com você? Estou aqui para lhe agradecer todo o ano de 2017 que passamos juntos a você, prestador, amigo e cliente. Em nome da equipe Vitai, eu desejo a vocês um Feliz Natal cheio de amor, paz, fé e esperança.